Bom, gostaria de convidar todos para o próximo congresso da UFEPS a ser realizado aqui no Rio de Janeiro. É a primeira vez que esse congresso vem ao Brasil. Né? Ele já circulou em diversos países da América Latina. É uma grande oportunidade para que a gente pense de forma integrada né? Brasil e América Latina é a questão da formação em psicologia. Nós estamos num momento especialmente importante para pensar a formação em psicologia, diversos países da América Latina estão passando por dificuldades estruturais e a psicologia tradicionalmente tem se envolvido com essas questões. Entre os diversos formatos de apresentação no Congresso da UFEPC, nós vamos ter os fóruns para debates, serão diversos fóruns, apresentação de trabalhos, o um envio de resumos. Eu queria chamar a atenção especial para o envio de trabalhos completos, Aqueles que enviarem os trabalhos completos até o dia 20 de julho, terão seus trabalhos, se aprovados, né? é, publicados em formato de livro e entregues durante o evento. Aqueles que entregarem após essa data, se aprovados, poderão ter essa publicação na revista da UFRJ. A UFRJ fica muito contente de receber esse evento. Nós contamos com o apoio né, de entidades relevantes para a formação em psicologia no Brasil, como a DEP, o CSP, e estão todos então, convidados para comparecer aqui ao, ao evento.